Bom dia galerinha! retrovisor de ligar? O que, que retrovisor no lugar? Vamos caindo pro trampo! Rapaz, ontem não chegou uma amarelinha lá em casa! Chegou! Hazá pegou eu! Limite de velocidade 60 tolerado 63 e a gente passou a. Esse aqui nesse aqui é da porra e a gente passou a 70. E a tava até com garupa na hora. E eu, puxa! Nem, nem eu li com. Quando foi? Deve ser no dezembro, né? Claro. Pra estar despachada já. É verdade. Camborão aqui atrás. A ah, magrinha. Fizeram uma cafeção ali. Ah, agora senta que vai esperar. Vai. Demora agora aqui. Pois é. Então tem. Chegou uma amarelinha lá em casa 85 conto Velocidade E a segunda As duas palandas Ainda tem mais uma para pagar da... da transferência que eu excedi os 30 dias Brincando, tem três multas para pagar. Rapaz, é eu não paguei nenhum ainda. Uma foi com os caras <coughs> que tinha tomado, aí entrei com recurso, porque ainda era ficha limpa. Foi a primeira de velocidade, mas os caras rejeitou. Isso foi em janeiro do ano passado, faz um ano já. Senão o futebol nem vive A transferência foi Meado do ano E agora no final Tem uma multa a cada quatro meses né? certo não? Vô? A XR e com a XTZ nunca tomei uma multa é <risos> de cá foi três mudando de assunto aqui de pau pra cacete onde tava vendo um Viu Da NC700 Porque muita gente critica a moto Porque ela corta gelo com 6500 E tudo mais é eu porra corta gelo com 6500 Realmente é baixo Aí eu parei E pensando assim porra, Como é que eu ando? Só pra comparar se realmente Isso é baixo Vamos lá A gente tá aqui Pega aqui, não dá nem dá, porque aqui já tá na quinta, né? Então não vou trocar mais de marcha. Quando rolar a redução a gente vai perceber. Pronto, aquele da é sinaleira que está até fechada. Aqui, a landa aqui agora Tá em 5 mil. Ó, tá aberta. Reduzir aqui, né? Pra não tomar outra. 60. Ó, só ouvindo o motor. Aqui está em seis mil giros, se eu estivesse na quarta ou em qualquer outra marcha, aqui eu já faria a troca, porque é uma pegada mais, mais urbana, você não vai ficar esticando marcha, por exemplo, a Landa vai até 10 mil giros, Jamais eu vou trocar com 9. não tem porque eu fazer esse... Esse, esse esforço todo na moto. Sendo que eu tenho marcha. Vou trocar marcha, vou. Vou liberar o um motor pra, pra ele rodar roda mais tranquilo. Fazer menos zoada, economizar gasolina. Preservar, né? gosta de desigualar o motor é peludo de moto GP ou o cara tem uma moto de menor cilindrada e quer andar forte, aí eu entendo, realmente, ele vai ter que fazer isso, porque a moto não dá mais, se você andar com fogo no, no, no acelerador, não dá 80 a 100 no máximo, é, vai ter que botar bichinha pra gritar mesmo. A gente, a gente, Porra. Ah tá, ele ele viu o cruzeiro aqui do lado que é parar pra ver. Oh meu Deus, aos gringos aí ó. chegando. É, graça! E a gringada chegando. Essa época de janeiro, quando chega muito navio cruzeiro aqui em Salvador. Muito mesmo. Acho que esse ano vai chegar em torno de uns 16 ou 20 navios cruzeiros. É só pessoal vem pra curtir, né? A festa. A faixa, minha tia. Ih, logo uma viagem ali, hein? Tá embolado, tá embolado. E agora vai ter um movimento que não é comum. Ó, os guias turísticos aqui apresentando o Mercado Modelo. vai mudar bastante esse visual, muda muito, muda muito, que vai subir os camarotes, trajeto muda, que nem todo ponto fica acessível, aí em cima a Carlos Gomes e a Pindasete vejo, né, que elas viram circuito. O acesso cidade somente aqui pela contorno ou pelo outro lado de dentro. Tô gravando ainda ou tô falando sozinho? Tá gravando ainda. Checar, né? De novo? Ah, Aqui tá perdido, ó. Já placa cá é ideia de salvador, não sabe nem pra onde que vai. Oh meu Deus do céu! Não dá fechada não, viu? Pô, tá comendo faixa. Ô oh, meu velho. é no meio não. É uma outra. O tempo tá fechando Voltei a andar com minha capinha Tá caindo água né então Tem jeito andar com capa de chuva Pra quem não tem uma bota impermeável Que não aguenta água Sempre dois saquinhos na mochila molhar o pé que, tá pensando é, quando eu tô com a bota que não, não aguenta água poxa pô. antes disso aí eu quero tudo essa colinha amarro no pé só não posso molhar minha meia Vou ficar agoniado Olhar a meia meu irmão é problema viu? Antigamente andava com, com umas galochas, mas porra, a galocha não dura nada. Quebra o, o zíper com muita facilidade. Se eu achar alguma outra de qualidade, eu vou. A loja é de fudeu. Né? Sim, voltando, né? O assunto da, da, da NC. Pessoal criticando a moto. Falou, porra, agora você tem uma moto de 700 cilindradas. O motor dela até atualizou agora. Tá 750, aumentou um pouquinho a cilindrada e... E a cavalaria. Cara, 6.500 giros. Você roda na cidade tranquilo, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Agora, quem tem uma moto de 700 cilindradas, alguns né não, não aceita isso né quer andar vamos para Zepada pronto não acha a moto uma moto comportada quer escolher porra, aí é foda Eu gosto de amarra, mas a gente tem que levantar uns pontos assim verdadeiros. Né? Pode ser bairrista, não. Ah, ronda não presta. Ah, é amarra não presta, porra nenhuma. Todo mundo presta. Eu não gosto muito de ronda porque é visada para ladrão. Pegar o ranking das 10 mais roubadas 8 você tem da, da Honda Claro que são de menores cilindradas Eu gosto da Yamaha pra caralho A linha da Yamaha Me atende plenamente Agora vou dizer que a Honda não tem moto boa? Porra, é maluquice É Seria viadismo da minha parte? O que são viadismo? É, moto, moto, tem moto boa pra caralho, velho. Se não fosse boa, não vendia pra caralho. Tem as preferências, tem o gosto. Pô, é, eu gosto de Yamaha, tem gente gosta de Suzuki, tem gente que gosta de Harley Davidson, porque tem dinheiro, tem gente que gosta de Honda. Agora procurar um motivo ridículo pra falar mal da moto, porra, é... é sacanagem, é viadismo. Bom, galera, estamos chegando no nosso posto de trabalho. que corrigir o relógio do, do, do painel, viu? Me ajuda. Na volta a abastecer, já estamos a 60 km na reserva. Porra, na moral, negão, você vai parar aí, é? o da Ufpa, né? É. Não reclamar não. É, ele para ali mesmo. Aulas começaram. A gente fica por aqui, viu galerinha? Um abraço pra vocês e até o próximo vídeo. Valeu!